Os desafios para a liderança, e que, como eu dizia, tende a ser o maior empecilho para a inovação, e particularmente para a inovação aberta, eles mudam. Por exemplo, no início de uma empresa, quando ela surge, normalmente a criatividade é muito maior, tudo não tem que se virar, porque não tem estrutura pronta, as coisas não estão feitas, tem que achar como fazer, tem que dar cabeçada, aliás, isso é outra coisa, você não pode punir os erros ao longo do processo, porque senão ninguém arrisca mais, e se as pessoas não arriscarem, Aí não vai ter inovação.